Tô rico! Beleza, já vou meter logo um como? Já vou meter logo um, porra! Um, talvez um desse aqui assim, família. Porra, se vai virar zaralho. Faça ou não faço, família? Porra, um desse aqui dá zaralha? Zaralha se eu meter uma dessa? Aí você vai tomar banho de vez. Família, favela venceu, tá? Vem todo mundo comigo, da live. Porra, calma aí, comercial. Pô, agora que eu Me envia agora?